Acho que o Finsa tem um grande potencial de deixar legados tanto inspiracionais para a região, né? mostrar que tem uma outra realidade possível, uh, um conjunto enorme de oportunidades, transformar realmente a Amazônia num motor de desenvolvimento sustentável para o Brasil e para o mundo. E poder reunir diferentes pessoas de investidores, governos, a sociedade civil, ONGs, para juntos buscar... Alternativas econômicas que possam ser bom para o ser humano e para o planeta. Isso, porque eu acho que o Finza tem um componente muito é, diferente, é um, um espaço, um ambiente que promove a conexão, que promove é, encontros em um monte de gente diferente sentando nas mesmas mesas, conversando para falar sobre esses temas. Não é apenas o um festival onde a gente encontra pessoas, onde a gente tem palestras, não. Mas a gente tem cientistas, nós temos empreendedores, nós temos professores, nós temos representantes indígenas, representantes quilombolas, no mesmo espaço, falando sobre uma única coisa, e talvez uma das mais importantes da humanidade nos dias de hoje, a Amazônia. Então a gente primeiro sabe que é possível, né? gerar receitas, gerar renda, distribuir renda com a Floresta do Inferno, meio ambiente, e Floresta do Inferno é economia também. E o Feiça é uma das expectativas que a gente tem, algo que deve se repetir todo ano. A gente tem só a agradecer a iniciativas como essa.